Nos últimos dias, um vídeo de gritos de demônios ecoando do rio Eufrates tem dominado as redes sociais e causado muito medo e preocupação não só nos moradores locais, mas também em religiosos em todo o mundo. Isso porque, segundo relatos, os gritos seriam dos quatro anjos que ali foram aprisionados por Deus até o soar de uma das quatro trombetas do Apocalipse. Ouça atentamente e depois faremos uma análise acerca do exposto. Bom, aí estão as imagens é, do rio. A princípio, é um barulho muito baixo. Mas daqui a pouco vocês irão ouvir um gemido assustador, como o um som de, de criaturas, rugindo né? como se fossem monstros, originados de monstros, no caso seriam demônios, anjos caídos que estariam aprisionados no rio. <risos> Parece que tem algumas criaturas debaixo é, deste solo, né, lá no subsolo. É como se o som estivesse ecoando por aquele buraco ali. parece que tem alguma coisa ali embaixo é um som realmente monstruoso e assustador eu fico imaginando como que deve ter sido a experiência né, das pessoas que presenciaram este som pessoalmente, é simplesmente inacreditável Mas você deve estar se perguntando, que rio é esse que não tem água? Bom, segundo informações, este vídeo foi registrado por um grupo de arqueólogos que estavam fazendo escavações neste rio que secou. Assim que o barulho foi identificado, ele foi registrado por alguns segundos e depois parou e nunca mais se ouviu. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Bom... Vamos à leitura da passagem que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 9, do versículo 13 ao 15. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta. Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora e dia, e mês e ano a fim de matarem a terça parte dos homens. Bom, há motivos de sobra para termos medo. Imagine só se da noite para o dia, um terço da população mundial fosse exterminada por esses anos. É o equivalente a 2.6 bilhões de pessoas. É claro que isso poderia ser feito de inúmeras formas, como que por meio de uma praga que destruiria os alimentos, trazendo uma fome mundial, por meio de uma guerra nuclear, por meio de uma terrível pandemia. E não podemos descartar uma ação direta dos próprios anjos pessoalmente contra a humanidade. Mas será que o que vive neste vídeo é real? Ou seria apenas uma farsa? Não podemos afirmar que o áudio seja falso, mas o que é fato é que a profecia realmente está se cumprindo e as vozes dos anjos neste contexto são irrelevantes. Apocalipse 16:12 diz: "O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente." O Eufrates aparece na Bíblia em diversas passagens, sendo descrito como fronteira com Éden. O nome do terceiro rio é Tigre, aquele que corre a leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates de Gênesis 2.14. Além disso, o profeta Jeremias descreveu como as águas da Babilônia, a região que atualmente inclui a Síria e o Iraque, secariam como forma de punição por suas práticas idólatras, o que tornaria a região praticamente inabitável. Uma seca contra as suas águas para que se sequem, pois é uma terra de ídolos. Eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Certamente gatos selvagens e hienas habitarão ali e avestruzes habitarão ali. Nunca mais será colonizada nem habitada através dos tempos de Jeremias 50, do 38 ao 39. Profecias sobre o rio Eufrates também são relacionadas ao fim dos tempos tanto no cristianismo como no islamismo. Muçulmanos acreditam que ao secar, o rio revelará tesouros que se tornarão motivos de guerras. Talvez seja por isso que os arqueólogos estão bastante empenhados nas escavações. Por outro lado, o cristianismo diz que o rio Eufrates vai secar para a guerra do Armagedon. Mas e você? No que acredita? Será que realmente estamos vivendo... O fim dos tempos? Será que, chega... Será que chegaremos pelo menos a 2030? Vimos rumores de guerras, pandemias, mortais, ditaduras com pessoas com desejos de exterminar pessoas, perseguir opositores e religiosos e por aí vai. Seria este áudio um sinal de que falta pouco para começar o dia do Senhor? Será que os anjos aprisionados estão gritando por estarem agitados? para o grande dia em que serão libertos para o mal? Bom, é um mistério que só o futuro responderá. Mas se você tem fé e crê na Bíblia, o melhor a se fazer é se preparar para não ser pego de surpresa, pois se a profecia de fato estiver se cumprindo, é sinal de que já estamos no apocalipse e já há muito tempo e falta apenas os capítulos finais. Bom, o recado foi dado e cabe a você acreditar ou não acreditar. Aqui nós apenas apresentamos os fatos e cabe a você julgar. Enfim, isso é tudo e a gente fica por aqui. Se você gostou, ainda dá tempo de você deixar o seu joinha, sua inscrição. E se não ativou o sininho, essa é a hora de ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas estrelas. E agora vai ser assim, um dia postamos... Um vídeo neste formato, né? um ou quatro vídeos por aí. E no outro, um top 10 de vídeos assustadores e do paranormal como de costume. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.